Esta semana lançamos mais uma edição 74. Ao longo um dos últimos 20 anos, o jornalista e investigador Alexander Tuskin dedicou-se a investigar e monitorizar a extrema-direita russa e as suas ligações ao aparelho de Estado russo. Numa longa entrevista, conduzida pelo nosso diretor e jornalista Ricardo Cabral Fernandes, o investigador explica como a extrema-direita russa se tem afirmado e participado na guerra. Nos ensaios, a professora e investigadora Cecília Honório explica-nos como há mulheres que não viram as costas à extrema-direita, partindo de uma análise de algumas protagonistas em países como Portugal e França. Já o ativista Miguel Duarte escreve-nos sobre o investimento da União Europeia na construção de muros, vedações e tecnologia de ponta e denuncia, denuncia ainda o impedimento violento de milhares de refugiados na entrada das fronteiras europeias, assim como todo o seu sofrimento silenciado nos diversos campos de refugiados. Num último ensaio, o repórter de imagem Rodrigo Lobo elucida-nos da importância da imagem e por vezes da ausência dela, recordando algumas das suas experiências. Este é um testemunho publicado em parceria com os repórteres em construção. Pedro Coelho assina a crónica desta semana. Boas leituras e um bom fim de semana.